Hello, hello, temos a Black Friday aí à porta e também temos muitas Black Frauds, pois é, temos muitas Black Frauds e para evitarmos ser defraudados com os preços praticados naqueles produtos que nós tanto queremos e que tanto esperamos para que chegassem aqueles mega descontos, mas que depois não são mesmo mesmo descontos, então resolvi gravar-te este vídeo para te ajudar aqui com duas ferramentas que, que te vão ajudar a perceber se estamos perante uma real Black Friday ou uma Black Fraud que nós não queremos. Vamos a isso. Todos os dias os mercados chovem e deixam.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 que as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Chegou aquela altura do ano que tanta gente gosta, com descontos por todo lado, nós queremos écras é novos, televisores novos, eletrodomésticos novos, smartphones novos, computadores novos, está tudo aparentemente em desconto, mas por vezes não passa de aparências, precisamente isso, não passa de aparências. E, e é preciso nós estarmos consciencializados para o facto de que, muitas vezes, aqui em Portugal, como no resto do mundo também, Há muita Black Fraud. Em vez de haver a, a típica Black Friday, que no, no conceito original é apenas uma sexta-feira, okay? é uma sexta-feira em que há mega mega descontos a sério, descontos verdadeiros, descontos de 70%, 80%, às vezes até um pouco mais, em que há há as corridas, às lojas como nós já conhecemos, como esta por exemplo. <SILÊNCIO> A realidade é que em Portugal nem sempre é assim, nem sempre o, o, os preços praticados são uh, de Black Friday e muitas vezes nós também vemos o conceito deturpado porque chamam-lhe Black Friday, mas depois os descontos são, uh, duram semanas, às vezes duram mais de um mês e, e isso não é uma Black Friday, ok? Uh, se traduzirmos, ok? Isto, isto agora é para os comerciantes uh, portugueses, se traduzirmos o termo Black Friday, quer dizer sexta-feira, Negra, não quer dizer mês negro, semana negra, ou etc, etc, ok? Por isso vamos lá pôr os pontos nos is. E neste vídeo então quero-te quero mostrar ferramentas que nos permitem evitar sermos defraudados, porque nós sabemos que muitas vezes o que acontece é que ao longo do ano o preço foi um determinado preço, não é? um determinado valor, e de repente semanas antes da Black Friday os preços chovem muito, para depois, nos períodos de Black Friday, voltarem a descer aos preços normais ou às vezes até um bocadinho mais e, e as pessoas acabam por serem enganadas. Então, que ferramentas, que duas ferramentas é que nós temos para evitar ser eh, defraudados? Antes de mais nada, quero-te mostrar aqui também um, um artigo que a Deco Proteste, que a Deco da de Defesa ao Consumidor escreveu e que é muito interessante e, e, e recomendo que, que vejas aqui cujo título é Garanta Boas Compras e Fintas Fraudes no Black Friday, também vou deixar o link aqui em baixo para tu veres, está bom? E, e tens aqui um conjunto de informações que te ajudam a evitar ser defraudado com o, os preços falsos e a ilusão de, dos preços de descontos, ok? Agora, ferramentas, ferramentas em primeiro lugar, a própria ferramenta de comparação de preços da Deco Proteste, podes... podes... Procurar, comparar preços, deco procura no tio Google, que o tio Google arranja-te a resposta, ok? de qualquer forma também fica aqui o link em baixo. E como é, que, como é que se faz nesta ferramenta? Como é que nós operamos? Das duas, uma, ou tens o URL, por isso este, estes links cá em cima tens e colocas aqui e pesquisas, ou então podes pesquisar pelo nome de loja. Okay? E atenção, o que eu vou dizer agora não são recomendações, já sabes, como sempre, não são recomendações, não são quaisquer sugestões, não são críticas às lojas, nem aos produtos, nem nada, simplesmente é um mero exemplo, ok? Imaginemos que vamos, por exemplo, procurar aqui pela Vorten, ok? Se a Vorten quiser patrocinar aqui os vídeos, também é bem-vindo, ok? Vorten, e queremos, por exemplo, um Apple ou por aqui por exemplo este Apple 13 Pro Max etc etc e agora a Apple também pode patrocinar os vídeos ok? E, hum, e o que é que nós temos aqui? Ela dá-nos uma avaliação do negócio por cores, vermelho, amarelo ou verde, tal qual como o semáforo, por isso é que está aqui um semáforo. No caso de estar amarelo, o negócio é pouco interessante. É provável que não pouco muito, porque a diferença entre o preço anterior e o atual é baixa, ok? É o que estão a dizer. Realmente no último mês, não houve qualquer diferença de preços, ok? 1629 euros no início de novembro, 1.629€ euros no final de novembro. E nos últimos três meses, a mesma evolução, ou seja, não houve qualquer alteração do preço, mas vamos a ver aqui então, vou pôr aqui um outro exemplo, voltar aqui atrás, hum, vou pôr aqui, comparando preços, vamos novamente escrever uh, Vorten e procurar por um outro produto, Apple 12, ok? Apple 12, e diz novamente avaliação amarela, um negócio um pouco interessante, mas no entanto, o que é que nós vemos? A evolução do preço, repara em outubro 849.99, depois a partir daqui do dia 9 de novembro por aí começou a subir, a subir, a subir, 879 e agora caiu para 799 euros, ou seja, provavelmente desta queda já é o anúncio de desconto, de Black Friday, ok? e efetivamente aqui ela está agora mais barata do que o que estava no início do mês, repara, 849 e agora 799, mas o que é que acontece? E isto é preciso verificar se, ele, se não dizem que ok, o preço atual é 799.99 e o antigo era de 879.99, quando não era bem assim, porque na verdade há um mês atrás era 30 euros mais barato do que o que estava ali no dia 17 de novembro okay? e, e então precisamos de fazer estes comparativos, e podes comparar a três meses também, que nos dá uma visão mais alargada dos preços e repara, efetivamente de, há 3 meses para cá, o preço deste telemóvel tem vindo a baixar ele teve a 979, depois 879, voltou a Subir, desceu para essas ações, não é verdade? Para essas ações, só 10, só 10, mas a realidade é que na atualidade, a, a, a data de gravação deste vídeo, dia 24 de novembro de 2021, realmente está mais barato que nos últimos três meses, ok? Por isso podes fazer esta comparação a um mês, três meses e até sete dias, mas claro, quanto mais for alargado o teu horizonte temporal, tanto melhor, tal e qual como nas ações, uma vez mais, digo. Outra ferramenta, segunda ferramenta que podemos utilizar é o comparador do quanto custa, o quanto custa é uma tremenda ferramenta para percebermos os preços das coisas, ok? Os itens que nós, que nós estamos à procura e eu neste caso selecionei aqui um Apple 13 de 128 GB e que nós podemos ver o histórico de preços desde setembro até agora, por isso também 3 meses, ok? Um histórico de preços de 3 meses e o que é que nós vemos? Que ele teve a 920, 25 euros por aí. Chegou a cair aqui no fim de outubro para 841, depois subiu novamente para 909 euros e agora está nos 899,89. Ou seja, é preciso ver nestas quebras se as lojas estão a promover que uh, houve. Um, houve descontos face a estes últimos valores ou se houve descontos face àqueles valores lá atrás, ok? Isto dá percentagens diferentes. De qualquer formas o, o quanto custa estamos aqui a mostrar é o preço mínimo uh, de, deste iPhone e o preço médio também praticado pelas, pelas várias lojas nos últimos três meses, ok? São, são várias lojas, tem aqui, tu podes depois procurar aqui, lojas onde se vende, atualmente, este iPhone. Tens na Mel, Staples, Auchan, Rádio Popular, Tech for Life, Be, uh, e por aqui fora, FNAX, etc, etc. Por isso, tens aqui duas ferramentas uh, poderosas, ok? comparador de preços da Deck Protest e o comparador de preços do quanto custa, que te ajudam muito a perceber a evolução ao longo do tempo do preço do, dos itens que nós consumimos numa base diária, ou mensal, ou anual, e, e perceber se realmente estamos perante reais descontos de Black Friday ou de outro evento qualquer, ou se não, estamos perante uma Black Fraud e, e os as lojas estão a tentar defraudar, ok? Muito cuidado com isso, espero que este vídeo tenha ajudado a poupar, a poupar aqui uns bons euros, a não cair nas, na, nestas farrapelas, ok? Que, que por vezes os comerciantes nos fazem, os comerciantes não, mas algumas marcas fazem, não são todas, atenção, claro que não, há realmente quem faça bons descontos, mas este vídeo foi sobretudo para te ajudar a poupar um bons euros, ok? E por isso, se gostaste deste vídeo, tudo o que te peço é que comentes, comentes aqui em baixo a, a forma como te ajudei a poupar dezenas, quem sabe centenas de euros durante estes próximos dias que são de grande consumo e que nos interessa, claro, consumir, mas ao menor custo possível, ok? Umas saudações lucrativas e aproveita estas festividades que estão aí a aproximar-se ao máximo, lembra-te sempre, o melhor ativo é o teu tempo e é a tua família e os teus amigos, as pessoas que te rodeiam, está bom? Deixa lá, os itens de lá. Até já!